No primeiro capítulo da história do MP Laffer, vimos um rápido histórico de como surgiu a Laffer no Brasil em 1927, a atuação de Percival Laffer na área de design da empresa e sua proposta de diversificação de produtos, que gerou o projeto de um automóvel, o MP Laffer. Vimos em qual modelo a Laffer se baseou para fazer seu carro, a importância de Antônio Dimitri no projeto, os primeiros protótipos do carro e sua aparição inicial no Salão do Automóvel de 1972, ainda em fase pré-série, e a inauguração oficial de sua linha de montagem em 1974. O MP Laffer era um carro de personalidade, mesmo sendo uma réplica, e possuía uma qualidade incomum de construção em função da experiência da Laffer em trabalhar com fibra de vidro. Essa qualidade de construção permitiu ao MP Laffer ter garantia da Volkswagen na parte mecânica, bem como as revisões realizadas em suas concessionárias. O MP Laffer tinha sua carroceria sempre conversível em bloco único, com uma longa frente que abrigava um falso radiador cromado e na traseira, na tampa do motor, ficava a imitação de um step uma vez que o step real ficava no compartimento de carga na dianteira. Percival Laffer obteve permissão da MG para alterar seu logotipo, criando o logotipo MP na mesma grafia do MG. O foco da Laffer com o carro era o mercado externo, principalmente dos Estados Unidos, além de atender ao mercado interno. No nono salão do automóvel, em 1974, foi apresentado o MP Lafer modelo 1975 com algumas modificações. As portas passaram para a abertura no sentido convencional, não sendo mais do tipo suicida, ganhou o teto rígido removível, o painel foi redesenhado, recebeu novos marcadores oferecidos como opcionais, sendo um marcador de temperatura do óleo, um marcador de pressão do óleo e um amperímetro. O porta-luvas passou a ser todo inapa e ganhou um motor 1600 do Volkswagen Brasília de 60 cavalos e 12 kgfm de torque brutos alimentado por um único carburador. Para o modelo 1976, a Laffer fez mais algumas alterações no carro. O motor do Volkswagen Brasília passou a contar com carburação dupla simples e passou a gerar 65 cavalos e 13 kgfm de torque brutos. Recebeu volante diário de, de madeira, as rodas passaram a ser de liga de antalho, que davam um melhor acabamento ao conjunto, e ganhou novas lanternas traseiras, exclusivas do modelo. Toda a mecânica básica, chassi, motor, transmissão e freios, era original do Volkswagen Brasília, que vinha da planta da Volkswagen na Viancheta para Laffer cerca de 8 km de lá, e chegava sem numeração, ficando a cargo da Laffer, esse registro e as modificações necessárias para virar um MP Laffer. Em abril de 1976, foi fabricada a unidade de número 600, que já vinha sendo exportado para os Estados Unidos, Japão e diversos outros países, completo sob forma de kits. Na revista Quatro Rodas, de setembro de 1976, foram publicadas fotos de Cláudio Laranjeira de um segredo da Laffer. Era um modelo GT que a Laffer estava desenvolvendo que seria apresentado no salão do automóvel. Para não perdermos a sequência de fatos referentes ao MP Laffer, será feito um vídeo exclusivo sobre esse carro, que será postado na próxima semana. 1977 foi o um ano de retração nas vendas. Em 1978, se iniciou com um novo modelo, o MP Lafer TI, Turismo Internacional, uma variante da réplica. Sem alterações mecânicas, o MP Lafer TI recebeu um novo escapamento esportivo Kadron, que o fez ganhar 3 cavalos, passando para 68 cavalos, mantendo o mesmo torque. Sua suspensão foi rebaixada 5,5 centímetros na dianteira e 4,3 cm na traseira, recebeu nova calibragem, ficando mais firme, melhorando a estabilidade do carro, juntamente com os pneus radiais. Externamente se apresentava totalmente sem cromados, a menos dos aros das rodas e da grade de refrigeração do motor substituindo o brilho dos faróis, das lanternas e da moldura do para-brisa por pintura preta-fosca. Os para-choques metálicos também foram substituídos por outros mais largos, de fibra de vidro, também pretos, com cinta e barras de borracha, e os três faróis auxiliares redondos deram lugar a apenas dois faróis quadrados, e os piscas também receberam acabamento preto-fosco. Também o interior foi ligeiramente alterado, recebendo bancos reclináveis mais baixos, painel na cor preta, volante de espuma com revestimento em couro, a alavanca de troca de marchas menor, a tampa do porta-luvas passou a contar com chave e o carro também recebeu vidros verdes. Para a linha 1979, foi apresentado no Salão do Automóvel de 1978, o MP Lafer TI com novas modificações, tornando o conjunto mais agradável. Os detalhes de acabamento, anteriormente pintados de preto, passaram a receber a mesma cor da carroceria. A falsa grade foi reposicionada, mais inclinada, também perdendo cromado e recebendo a mesma cor da carroceria. Foi eliminada a série de rebaixos laterais do capô que imitavam saídas de ar do motor. As rodas de magnésio, igualmente, tiveram o desenho alterado e passaram a ser pintadas nas cores do carro. Internamente, foram colocadas bolsas de ar de couro infláveis na parte inferior dos bancos, melhorando o conforto. Recebeu também as maçanetas externas do Volkswagen Passat e a mecânica foi mantida sem alterações. O MP Lafer teve três tipos de carrocerias A, B e C. A carroceria A era um modelo com mais vincos e ressaltos e foi utilizada nos modelos 1974 e 1975 que tinham as entradas de ar laterais dianteiras produzidas direto na chapa e não tinha canaleta nas portas. A carroceria B das unidades de 1976 a meados de 1979, foi uma versão A com retoque na carroceria, do período que surgiu o MP Laffer-TI, quando foram colocadas as canaletas nas portas e as entradas de ar laterais dianteiras passaram a ser separadas e parafusadas na dianteira. Em meados de 1979, os moldes do MP Laffer haviam atingido mil unidades de produção, o que fez ser necessário a produção de um novo molde. Aproveitando esse fato, a Laffer fez um novo molde com desenho mais suave, o que também facilitou o processo com a fibra de vidro. Então surgiu a carroceria C, mais larga cerca de 4 cm, encobrindo o conjunto de rodas e pneus, pois nas carrocerias A e B o conjunto ficava aparente, e com um desenho mais suave, com cantos arredondados. Internamente, as carrocerias A e B apresentavam um rebaixo na frente do freio de mão, que foi eliminado na carroceria C. As lanternas traseiras também mudaram com o tempo, os protótipos tinham uma pequena lanterna vinda do MG, o modelo 73 tinha a lanterna ovalada do Volkswagen Sedan, e os modelos 74 e 75 vinham com as lanternas traseiras do modelo Capelinha, também do Volkswagen, e a partir de 1976 foram adotadas novas lanternas, similares à do MGB. As rodas também se diferenciavam entre a clássica dos anos 70, a raiada que predominou na década de 80, e as do TI, que inclusive chegou a usar calotas integrais. Na década de 70, a Laffer contava com um parque industrial de 30 mil metros quadrados construídos, com 1.400 funcionários, sendo 200 deles exclusivos da produção de carros. O início da década de 80 foi conturbado para Laffer, pois a crise econômica bateu a porta das empresas, principalmente em função da alta inflação, além da alta dos preços das matérias-primas, o que reduziu sua competitividade, impactando na sua principal atividade, a venda de móveis, ocasionando uma brusca queda nas vendas, fazendo a empresa pedir concordata em março de 1981. Seu quadro de funcionários foi enxugado em 30% com a nova realidade. Para aproveitar parte da capacidade ociosa no setor de moldagem de plásticos, a Laffer passou a produzir aerofólios e carenagens para cabines de caminhões. A crise também se abateu sobre seus automóveis, especialmente em 1982, ano em que, até o mês de setembro, só haviam sido comercializadas 95 unidades contra 600 unidades do ano de 1980. Em seguida, esse cenário começou a melhorar lentamente. Em 1984, o MP laffer passou por mais uma atualização de estilo. Dessa vez foi eliminada a grade que simulava o radiador, substituída por uma peça em fibra, com superfície quase lisa e duas nervuras diagonais, com o um logotipo reposicionado e o modelo ganhou faróis retangulares em vez dos redondos tradicionais, recebeu também novos faróis de neblina e o para-choque dianteiro recebeu spoiler para a melhoria da aerodinâmica. Em 1986, a economia do Brasil teve diversos percalços e muitos planos disparados pelo governo, que dentre suas características teve o congelamento de preços, o que comprometia o lucro das empresas. Apenas novos produtos poderiam ter uma nova formatação de valor. Pensando nisso, juntamente com seguidas solicitações de um veículo com motorização mais moderna, principalmente vindo da Itália, Percival Laffer se debruçou sobre o projeto de um novo produto. Em 1986, a Laffer preparou um único protótipo feito praticamente sozinho por Décio Grespan, com motor dianteiro. Apresentado no 14º salão do automóvel, com o nome de MP Lafer TX, utilizava o motor Volkswagen 1.8, o mesmo do então Volkswagen Gol GT, com 99 cavalos, refrigerado à água e montado na dianteira, e teve o câmbio transferido para trás, acoplado ao diferencial, otimizando a distribuição do peso pelos dois eixos. A suspensão dianteira era do Chevrolet Chevette, com os amortecedores reposicionados, e o eixo traseiro, onde ficava o câmbio e o diferencial, era do Volkswagen Gol. Infelizmente, a complexidade do projeto desestimulou sua industrialização. A mudança de rumo no cenário da indústria automotiva na época foi impactante nas pequenas indústrias de automóveis, que gerou uma tomada de decisões irreversível, e o modelo da Laffer, que foi desenvolvido por Rigoberto Soler, além da atuação do MP Laffer nas telas, como no filme 007, em que ele foi dirigido por Roger Moore, e como hoje sua memória é preservada, veremos no próximo capítulo.